esse livro aqui, Fast Digestion Heartburn, é digestão de trato rápido esse livro é para azia, né? heartburn é azia em inglês ele é desse, desse cara aqui é o Norman Robillard ele é um microbiologista ele tem PHD ele é autor desse livro e ele diz apresentar uma solução clinicamente comprovada para o tratamento da azia e refluxo é, sem uso de nenhum medicamento apenas com dieta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 fermentam um o alimento que nós consumimos e produzem gases aí esses gases fazem tanta pressão no nosso estômago que provoca refluxo ele, ele gosta de citar o um exemplo né, como colocar mentos numa garrafa de pet de refrigerante quem já fez essa experiência sabe do que eu estou falando né? o negócio gera uma pressão ali sai muitos gases é, realmente esse livro ele está entre os mais vendidos no, no site da Amazon dos Estados Unidos Existem muitos comentários positivos de pessoas que seguiram e tiveram resultados comprovados. Né? E adivinha só, né? pesquisando mais a fundo, né? além da dieta, uma das causas do crescimento excessivo de bactérias no intestino delgado né? é o quê? É a baixa produção de ácido no estômago. Né? Por quê? Porque o ácido do estômago, ele... ele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 É, Inteira até o seu é, intestino. Então, para mim, parece que tudo começava a se encaixar. Né? Então, a baixa produção de ácido provoca aí a, a, a desbiose, né, esse crescimento excessivo de bactérias que provoca gastrite de refluxo.